deu a clean. Botar a clada. Pode? Instalar a lata. Vamos lá. Agora é hora do susto, hein? Fala, rapaziada maneira! Porra! Estamos chegando aqui com tudo mais um podcast para vocês. Eu nem acredito, estamos indo, eu acho que pro 005 esse. Eu acho que esse aqui é o 005 ou 004, se eu não me engano. E hoje nada mais nada menos do que ele, gordinho e sensação de Volta Redonda. Meu brother, Que isso, ó, primeiramente... Boa noite. Eu falo de Seguindo galera, primeiramente, protocolos... Noite. <risos> Tem protocolo pra cerveja não, né? Tem não, pô. Não, cerveja tá é álcool, pode liberar. descer ah, à vontade. É ele mesmo, Fabrício Nascimento. Fala, rapaziada, tamo junto, beleza? Fabrício Nascimento na voz, assim que eu gosto de falar. Mais bonito, encorpado. Esse é o Brabo. Menino, não sei se você já viu alguns podcasts. Se você está acostumado com, com esse. Certeza, com certeza, com esse formato. Os filmes é o, o cara do momento, né, moleque? O não, do momento, que é isso? eu gosto muito. Eu, eu já assustei agora com o, o Fala, rapaziadinha dele. É que você assusta cara, sempre, Eu, é, eu é, acho que é. muito maneiro. <risos> se você não fizer isso no vídeo. É, é... é o grito, dá, um, dá uma brindada. Guerreiro. Então o podcast Esse é isso. essa aí é maneiro, tipo, a gente... eu, dei, eu já dei um desse de presente pro, pro meu primo, tira foto também. Só que o dele é branco, mas é muito maneiro. Eu quero comprar várias dessas aqui Quem não é fotógrafo não entende nada. Assim. Não entende. E quando eu saio com isso daqui pra rua, os outros fica olhando assim, uhum. ó, tipo, o cara tá bebendo na lente, o cara é doido. Não entende nada. É, mas eu quero comprar umas dessas daqui pra galera que vinha aqui gravar, tipo, tomar a nenela. Ah, mais um copinho é maneiro, né? Copinho também, Acho né? Um copinho mais chique, né? Eu hum. gosto, fica mais geladinho. Mas essa aí é alumínio, pô. Alumínio fica é geladinho também. Menino, você tá muito formal, cara. Pode ficar mais tô solto. Não, cara. Pode tô ficar mais boa. tranquilo. Tô de boa, tô de boa. E aqui? Tô, eu tô, eu tô, minha, minha, minha vida inicia da tarde pra frente, né? Ah, é, né? Então daqui é, a pouco é, você fica é, mais um embrasado. Eu agitar um pouquinho. Red Bull, já tomei um já. Guedes, uma... então já pra esquentar mesmo o papo, é... conta uma história muito louca aí pra nós, e do. De um rolê desse de noite, que você trabalha muito na noite. É algo é que pode noite, falar, né? Não, é na noite já falar. tem muita merda, né? Mas eu achei eu... As pode, merda que... As merdas que dá visualização. Um rolê, você pode contar um rolê dos amigos? Acho que, tipo assim, não era da época que eu tava na noite, assim, profissionalmente, mas acho que um dos rolês mais loucos que a gente viveu com os amigos, assim, foi em Santa Rita de Jacutinga, moleque. Caraca, aquele dia foi aqueles rolê, tipo American Pie, tá ligado? Aquelas loucuras que... doideiras. Uhum. Lembra daquele pagode que tinha no Calipa? No Calipau, um pagode de sexta-feira? Você pegou uhum. essa época aí? Você pegou? Eu acho, pegou. Eu, acho eu acho... Não, eu lembro dos pagodes do Calipa, mas eu não ia muito. A galera, com ia certeza, muito. quem vai ouvir isso aí sabe. Falava um pagode no Calipa, moleque. Porra, o pagode era sinistro, né? Aí um dia a... a... Os amigos pegaram o. O, o Júnior. Júnior, um dos nossos amigos que está morando em São Paulo hoje. Ele pegou o ninho da mãe dele, mano. A gente foi pro pagode do Calipa, com os amigos da rua. Do pagode do Calipa, a galera falou assim: porra, vamos pra Santa Rita de Acutinga. Era época de carnaval, né? Uhum. Cara, a gente saiu do Calipa, saiu molecada, pô. Novo, molecada nova. Saímos do Calipau, fomos pra Santa Rita de Acutinga. Santa Rita de Jacutinga, bicho. Caralho, mané, teve um... Pode falar palavrão aí? Pode, pode ir, tá liberado <risos> Caralho, tudo. mané, aí de Santa Rita de Acutinga, galera curtindo, pá, rolando o rolando, rolando um DJ, pá, na, na, no, no, no recanto lá de Santa Rita de Acutinga, pau. Cara, o, um amigo, um, um conhecido nosso do bairro. Chegou na gente, a gente tava no grupo, tomando gelo, curtindo o som, falou, caralho, ele chegou com a máscara do pânico, mané, porra, tomei uma porrada ali do maluco, veio chorar pra gente as pitangas dele, uh -huh. tá ligado? Aí, nisso que ele foi falando, o maluco que bateu nele, passou, tá ligado? A, a, a galera, os amigos desse rolê, eu, cara, acho que foi um dos, dias, um dos dias que eu mais ri na minha vida foi esse dia. Aí vai vendo a história. Aí, bicho, o maluco me deu uma porrada, pá, pá, aí o, o maluco da uma porrada ele passou perto da gente, aí ele falou assim, foi aquele maluco ali, aí chamou o cara, pô, vamos trocar ideia aqui, irmão. O cara já saiu correndo, né? Aí eu e o, o outro amigo já ficamos de veiaco assim, olhando pro cara, o cara foi lá embaixo, bicho, o cara foi lá na polícia, chamou o, a polícia, o cara era um moleque na época, se Novo. Era, era filho de... Não, não era, era na nossa cidade também, mas o cara era filho de alguém influente lá, tá ligado? Ixi. De Santa Rita de e você sabe como que a polícia mineira não, é. é, em Santa Rita pra... de Jacotinho, pô, é, é não, fora, tem tá conversa, ligado? não tem conversa, não tem conversa. Bicho, os polícias veio, mano. os polícia veio, aí o moleque na frente os polícias atrás. Aí o moleque chegou assim, ele gritou, vem agora, vem agora, pá. Aí o... o... ele já sabia da parada, né, que o moleque tava junto com, a, com, a, com os polícia, mas meu primo não. Um dos meus... no um do meu primo que tava lá, não. Aí ele foi, cara. Abriram aquela roda e o moleque deu o passo pra frente pra conversar com o maluco. Mas ele não ia brigar nem nada. De verdade mesmo. Ele uhum. Nem é de briga, né? Cara, polícia não deu nem tempo, mano. Né? Saiu de trás do moleque, bicho. Do, do, desse moleque. Caralho, com um cacetete, moleque. Com a borracha. Nossa, desse senhora. tamanho desse pedestal. Nossa <risos> e senhora. E cantou. Nossa. Como que cantou, Isão? Mas, caralho, bateu, bateu. Fui batendo no meu primo, batendo, batendo. Ele, na época, tava para rodinho, né, Léo? Filho dele é Léo Bomba. <risos> Léo Bombado. É, Léo Bomba. Léo Bomba na época. É, o, Leo, é, o Cabide. Léo Cabide. o Léo Bomba era o outro Léo. Caralho, ele foi defendendo, defendendo. Porra, os caras batendo. até falei o nome dele aí, Léo. Nem... <risos> ah, nem ia falar o nome dos caras. Ah, cara. que merda. Corta na edição. O nome dele. Só ficou preto ah, e branco. Ah, <risos> nada mudou. Nada muda. Aí, bicho, caralho, ele foi defendendo, mané, o DJ cortou o som. O, cara, a polícia foi batendo nele até no meio da rua. Chegou na rua, caralho. Ele, porra, foi defendeu, mané. Ele... Defendeu a última, o polícia jogou o cacetete, pegou na pistola. Pegou na pistola, ele joelhou no chão, mano, pediu, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Que é eu aí o polícia levou pro canto, porra, deu uma dura nele arrumado, deu uns bicudão, porra, pra ele abrir a perna, foda. Só que tomou dura, já Nossa. sabe o que é. Caralho, aí, mano ele, porra, aí beleza. Aí deu a dura, pá, aí o... o... Liber... Porra, chegou aquelas, aquelas aqueles carros, aqueles... Tipo o Hilux, né? Da uhum. polícia de Minas lá. Mano, parecia que a gente era terrorista, mano. Fecharam as ruas tudo, pá. Caralho, aí, mano. Uma... <risos> Resumindo a história, bicho. No, aí a gente continuou na festa, já ninguém arrumou mais nada aquele dia. Os caras fecharam a, então, cara, a cidade cara, assim, pra mano, pegar fecharam vocês. Fecharam a rua, assim. Tudo, parecia que a gente era terrorista, mano. Que é isso? Botou o primo lá, aí, aí revistou as carteiras dele, chamou, chamou é. Testemunho com os caramba pra vir mexendo na parada Arrumou dele. Arrumou até testemunha. É, mas o polícia chamou o maluco pra ver, um civil, pra ver que, que não tava pegando nada dele, né, tudo mais. Uhum. Aí, mano aí beleza. Porra, por causa de nada, velho. Tipo, moleque pôr por causa de nada. Aí, bicho, acabou lá o sol, a treta lá, tudo mais, pá. Aí tô resumindo aqui dos outros acontecimentos. Aí a gente continuou, a nessa, nessa Rita rita. Aí o, o polícia queria até falar, queria tirar a gente de lá, mas depois relevou, levou, viu que a gente não tinha nada, uhum. né? aí queria mandar a gente embora, né? Aí viu que não tinha nada e deixou a gente continuar lá. Aí, bicho, no outro dia, lá tem uma cachoeira, na cidade de Acutinga, né? Tem umas cachoeiras da hora lá. Aí a gente tomando... Vocês ainda bicho. ficaram na cidade? Não, bicho. Não, aí viagem. A mãe de ninguém sabia que a gente tava lá, pô. Nossa! A gente tinha ido pro casilho, tá quantos ligado? Vocês chegou quantos anos? Ah, mano, não lembro. Não lembro, né? Não sei, acho que a gente já tinha habilitação, uns 18, não sei, ou menos, mas acho que a gente, já, não, a gente já, tinha, já tinha habilitação já. Então, acho que era uns 18, pelo menos. Cara, não, é menos, pô, acho que era menos, não, não lembro, não lembro. Tem muito tempo, muito tempo. Bicho, aí como tomar banho na cachoeira, mané. Caralho, mané, na hora que o meu primo tirou a camisa, Isão. Velho, os vergonhos. Nossa. Nossa! Caralho, os braços, bicho. Que caralho. isso, o cara tá todo Exômio. arrebentado. Como que? Eu... Aquele dia, bicho. Caralho, eu ri demais, demais. Ele demais, demais, devia estar tá com demais, o corpo demais. doendo pra caralho, mas Não tranquilo. Né? Devia estar tá doendo pra caralho, pô. Assim, depois que. Mas ele tava riso. tipo. Sem Não, reclamar, aí, nada tô... É, pô, mas os vergão, moleque. Caralho, velho. Cara. cara, aí esse dia foi, porra, um dia que eu. Nossa, velho, naquele dia na cachoeira, caralho, eu morri, eu rachei. Aí, porra, depois, a mãe de ninguém sabia. Só a mãe de uma pessoa que sabia que a gente tinha ido para, não sei o que, de tarde. a gente continuou em Santa Rita, porque lá era direto, né? Uhum. De dia rolava parada também. A gente foi embora, no... a gente foi embora. A gente foi no... na sexta para o sábado, ou sábado para domingo, não lembro. Seguinte, a gente foi embora no outro dia, tipo assim, umas quatro, cinco horas da tarde. Quando chegou em casa, a, a, a minha mãe, na época... Ela não ficou, ela não tava ela, já tava, ela tinha ficado com raiva, mas depois tava feliz de ter me visto, porque eles acharam que tinha acontecido com a Os meninos sumiu, nunca sumiu, mais gente, voltou. Caralho, mas cara, esse foi um rolê, velho, porra, pra vida, porque eu não vou contar os detalhes aqui, <risos> os detalhes das só, pra não, não cabular galera, galera mas Galera, quem ainda não conhece o Fabrício, cara, eu vou deixar... Aí embaixo aí, o Instagram dele, deixar as redes sociais dele. Vai lá, conhece esse trabalho do cara. e O cara é o verdadeiro showman. Ele tá aqui assim, ó, tranquilinho, tranquilinho, mas vocês um não tem noção. É um cara o cara toca violão, canta o sertanejo bolado, canta forró, funk, rap, o que você quiser. Produz, produtor do caramba. E agora tá com a produtora também, né, mano? Porra, mano, tamo, tá, tá, cara. O é, que acontece, cara? Eu é. Apelido do meu pai, minha mãe chamava meu pai de chuchu, tá ligado? Uhum. Aí eu, aí eu resol... abri uma, uma empresa, tá até acabando de acertar os detalhes agora. Em inglês é chilot, né? Uhum. É child. Aí abri a chilot entretenimento. Que aí eu faço muita festa particular, toco muita festa particular, tal, e acontece que eu tentei reunir, igual o casamento, por exemplo. Quando a pessoa vai me contratar, geralmente ela contrata... Primeira coisa, assim, em geral, que eu vejo. Um DJ, depois contrata... Vai contratando tudo picado assim e meio que sem ordem. Uhum. E tem, teve casos já que o DJ, não sei, não quis emprestar o som pra banda. Ou ele já... já o tipo de som dele não... Encaixava pra banda e tal, não sei. Eu não vou julgar, porque eu tenho amigo DJ também. Uhum. Tem DJ que é prego, tem DJ que é foda pra caralho, Igual o bafo. Gosto pra caralho. O bafé é muito doido. Pensei que você ia falar, igual o bafo, não, prego não, pra. Não, não. Bafo é... é isso, rapaziada. Tivemos agora um daqueles cortes, né? Que vocês sabem que o nosso podcast Que é gravado. Cortes então, do Flow. A nossa página, a nossa, página, nossa câmera ela para de um tempo até um tempo. Então, se você quer ver esse podcast aqui no ao vivão com tudo, já dá aquele pulo aí na descrição, tem um aí o um apoia aí do canal. Já joga lá aquela verbinha lá no nosso PayPal e quem sabe mais pra frente a gente vem com os equipamentos melhores aí jogando tudo ao vivo. Falei rapidão agora. Não Falou, falei? você é um cara direto, né? E <risos> não, e a galera sabe que, porra, tudo que envolve audiovisual custa muito dinheiro, né, Izão? Custa. A pessoa não é tem difícil, noção, É não tem noção nenhuma. É difícil. Nenhuma, nenhuma. Cê, de quanto custa um pedestal, pode ser o mais simples. A pessoa Pô. não tem noção nenhuma, nenhuma, nenhuma. Às né? vezes as pessoas, ela querem pagar pelo um trabalho que não dá pra comprar nenhum pedestal. Uhum. E aí... E aí, aí, às vezes, se a gente bom. fala que não dá, a gente é vacilão. Prego. Mas aí tem que... É aquele lance, cara, é... Eu não sou daqueles caras amarrentos, não, sabe? De, ah, não vou fazer, tal. Tudo tem um valor, tem um mínimo, né? Um mínimo aceitável.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 Uma parada concreta e E, e, e, e falei assim, cara, foda-se, vambora. E nego não viu o quanto que eu gastei, a correria que foi correria, fazer uma né? parada. Você tava lá no evento lá que a gente tinha. O tanto fez. de coisa que, que, que todo mundo acha que vai dar errado e no final, pô, acaba que não é aquilo. Porque... Às vezes até nego perto da gente, eu não vou nem falar aqui, você uhum. sabe.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 Não, porra, é. Deixou isso. pra lá. Mas é isso, não, Mas isso é bom, Isão. É bom. Cara, é. é, é. Essa. Assim, esse, esse trabalho agora que, que eu fiz agora, me ensinou muita coisa. Me ensinou muita coisa e. e, e igual eu falei com. com motivei. Ajudei até a motivar outras pessoas lá do, da equipe nossa. E, cara, a gente não tá fazendo nada pra ser. A gente não tá fazendo um trabalho igual aqui. A gente não tá fazendo. Hoje o papo tá. tá, tá, tá, tá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 E foi uma semana chuvosa. Segura aí, segura aí, segura aí, segura aí, segura aí. Aí, rapaziada, tivemos mais um corte daquele. Valeu, e esse corte foi só pra lembrar. Alô, Império. Patrocina nós. Patrocina nós. Eu, vou falar da, eu não vou falar muito da Império, não, que ah. eu tô fechado agora com a... Isso, cê, cê, é shibai, e, e. É shibai, shiperia, fechado. Olha, império. Se eu não vivo. <risos> não. <risos> não, não, mas, mas Manda, a... Mano, manda esse... um alô aí para os seus cadu, patrocinadores. Cadu, salve, salve, Cadu. by, o oh, brabo. É um chopp foda, gostoso, leve, top demais, né? Porque e eu bebi, é, né, muito... você me deu três <risos> fichas, eu bebi bebeu... cinco, é, gente... eu, eu, eu, desenrolei... Aquele dia, lá. eu desenrolei dois, falei, o <risos> bandeirada <risos> E aí, sou... guerreiro você tava falando do dia da gravação, falando ah, sobre a chuva. Sim. Aí, cara, a galera falou assim, é... aí era um domingo, domingo, dia 28, e, porra, todos os dias choveu durante a semana, inclusive no sábado.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 o carro não ligou, Continua e... falando o, o carro não ligou e é muito estranho eu falar sem você, <risos> que você tá gravando, não não. acho que tá rolando, tá rolando, tá? isso, é, isso é pra galera ver que tem patrocinar é aí, velho, patrocina, vai, em breve, em breve, o que eu tô te bem. falando, aí cara, é... A galera falando pra cancelar, e eu assim, cara, não vou cancelar, vou... vem tranquilo, fica tranquilo, vamos ver o tempo amanhã, Sabe, que se tiver cancelar, a gente vai cancelar amanhã, porque se cancela hoje. é tantas pessoas envolvidas, não que até pra cancelar é ruim, pra remarcar tudo isso. Ah, tinha amanhã. a galera do show, pra tanto galera... É, galera do, isso, do tanto do é, isso, tanto é, que teve que... Que quando eu, eu, eu desmarquei no dia 28, eu botei um mês pra frente, e num domingão, no final de mês, porque era mais, um dia mais fácil, entendeu? Pra dar certo pra galera.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 F-A-underline-do-nascimento. Você vai ver lá. Já tem umas imagens lá. Só pelas imagens vocês já vão ver não, mas as pelo fotos. Pelo amor de Deus, fala direito o Instagram. F-A-underline-do-nascimento. F-A-underline-do-nascimento. Fa. É, Fab... é F-A, gente. É F-A-underline-do-nascimento. Do Facebook é. Fabrício <risos> Nascimento. E lá tem um link pro Instagram também. Então, assim, é, não tem erro. E pelas fotos lá, vocês vão ver que todas as fotos saíram lindas, muito né? foda, lindas. Muito foda, muito foda. E foi um dia muito gostoso, cara... Foi um dia leve. Foi um dia leve. E assim, eu tive muita correria, foi um primeiro evento que eu organizei sozinho, sozinho, sozinho, sozinho, sozinho. sozinho. Fiz tudo e cara, e assim... Não, e esse foi o, só... o segu... foi o segundo que você organizou, o primeiro foi a nossa live. Não, e também, isso. A live foi, mas foi... Assim, eu, pela acho, child, assim. eu acho que a live... Ah, pela Child, tipo, é, tipo assim, a live... Make que foi aqui. igual você falou aí. O é, opa, E delis. Alô, <risos> alô. Império. Império patrocina nós. Patrocina nós. Aqui, mas a live ainda foi uma coisa que você fez com menos equipamento. Do que muito que menos esse, pessoas envolvidas. Muito menos pessoas envolvidas e, tipo assim, ainda não tava no top. E a gente sabia que não era top. Não, sabia. Falou, não, vamos fazer. É, porque é, na, na época da live, que, e aquela live que a gente fez, a gente fazia live aqui. Claro. Uma paradinha muito louca do que a gente ia conhecer. Foi quando começou. A gente começou a fazer live primeiro que geral de Volta Redonda. E ainda a gente conseguiu ajudar bastante e isso, gente, não, Isso, fora do né? projeto que a gente teve do Tijolinho de Solidariedade ajudou muita gente. Através, por causa dele, a gente começou a fazer as lives também. Mas quando a gente fez essa live do Pagode aí, e olha que eu nem sou do Pagode. Eu toco Pagode, mas tanto tocar sertanejo, barato, que eu queria fazer uma parada diferente e fiz também. Não uma foi da melhor coisa, pagode. não foi da melhor coisa, mas a gente fez também, foda-se. É, é... é tipo assim, a maioria da galera que bota defeito e fala mal, nem, nem tentou fazer. Exatamente. Alguma. E assim, e muita gente na região fez live muito foda, cara. Eu, eu vejo aí, pô, Noé Júnior aí. Eu, eu top, sou fãzado. Não sou amigo deles, não sou, não tenho intimidade nenhuma com eles. Mas é, eu já falei para eles já, eles sabem disso. Sou muito fã, sou muito fã. Tanto eu também eu tenho eles... pouca intimidade com eles. Tanto mas, tipo isso assim, que eu já vou eu... até falar para os caras assim, porque a gente faz as coisas sem pensar no no, no, no amanhã e, e para o músculo lembrar que não é competição. Não é competição. A é. gente tá todo mundo no mesmo barco, é, embora, ou no mesmo mar, cada um Exato. com um de e outro de canoa, mas tá todo mundo na é, mesma tempestade. É, na verdade, pá. isso daí é isso daí mesmo. Mas os caras, assim, eu admiro demais. Lançaram um álbum agora. Porra, vem pro meu quarto. Pô, tira essa. Então, assim, é, ouve lá no, no Spotify, no L Júnior, top Tom. demais, cara. E assim, é isso. Então, assim, Noé Júnior na época. Depois vieram fazendo as lives muito fora, participaram do circuito Brahma e tudo mais. Então eu falo assim, cara, é, são pessoas que eu admiro muito. A, a Mari, porra, a, toda vez que eu tiver a oportunidade de falar da Mari, do Terence, eu vou falar. Porque são pessoas muito que eu admiro demais, demais. Eu admiro demais, eu, Fabrício Nascimento, de gosto demais. E, e, e já estão na luta há muito tempo, cara. Então, é assim, eu. Comecei tem três anos, Zão. comecei a caminhar na música e querer levar um negócio. Sério? É, tem três anos. Eu pensei cara. que tinha muito mais, cara. Tem três anos, mano. Tem três anos, eu trabalhava na Moderna, pô. Eu era balconista de medicamento na Moderna. Cara, eu pensei que você tava aí na música e é um passo. Não, não. não, eu te conheci tem o quê? Dois anos? É, não, né? agora a gente vai contar a história que você conheceu. Deixa eu só fechar assim. É o maior barulho, tem alguém afiando uma ah, faca aí. Tá. Vai dar ruim pra alguém, vai dar ruim pro peixe... O frango, a ah, melhorou bastante, né? É, tava tá um ruído então, Assim, tem barco. pouco tempo, pô? Tem pouco tempo? Cara, tem pouco então... Tempo. Assim, pelo que a galera de trajetória de músicos, principalmente músicos conhecidos, pô, tem músico que tem 20 anos de carreira, muito mais, até mesmo muitos anos pra estourar. Entendeu? Ah. Tem gente que a gente vê agora estourando, mas nego, pô, já fazia música de pequenininho, mano. Mas, cara, e essa parada de estourar é igual eu tava conversando com um amigo e falando que isso é, é igual você jogar uma... Tipo, foi a melhor coisa que eu ouvi alguém explicando como é que é você estourar. Cara, é igual você fazer pipoca. Você joga lá... Tem uns milho que vai estourar em dois minutos. Uhum. Mas tem uns milho que vai estourar só depois de, por lá no Às final. Às vezes até depois que apagou o fogo. E o chato é que tem uns milho que não estoura. É, Que verdade. é foda. Mas aí, tipo assim, depende do que a pessoa entende do que é estourar. Isso. O que é estourar? Eu acho que pra mim, se eu estiver na minha região fazendo o meu dinheiro honesto, fazendo o fazendo as paradas, eu tô estourado. Não e, e outra coisa também às vezes é, é igual o que você falou é realidade depende do que a gente vê como estourar é. tem muito hoje dentro do cenário de volta redonda eu eu eu Fabrício Nascimento eu não me vejo um cara eu acho você porque... é uma sensação cara não, de volta não, redonda não todo não mundo é, sabe quem é. é você não, não tem não é. um que entra aqui que eu falo assim pô você conhece o Fabrício Nascimento caralho não é, não é, não, não é que isso, não, cara. Não. Assim, eu tenho... que é hoje tem que sou... Será que é porque eu sou, sou, sou Não, fã não pra A gente é parceiro, a gente faz muita coisa junto, não, mas cara, é... Que é isso? você é brabo, não, você... mas assim é igual um lance. São dois desde, bairros, desde, o des, desde, desde o início eu tenho prezado muito, você sabe, pela questão do, do nome assim de, de, uhum. de, de não me envolver em nada assim polêmico, mas também de, de suar a camisa, cara, de suar a camisa e trabalhar. Eu não fico fazendo fofoca de músico, eu não fico em treta de músico. Todo mundo que sabe disso aí me conhece. Eu, eu sou verdadeiro com todo mundo. Tá ligado, e se tiver né? que falar alguma coisa, tiver que ter um atrito, alguma coisa. Igual nós mesmo, já conversamos, já, a gente já, já tretou mas, amigavelmente. Mas, não, é, mas é, é aquele negócio, a gente é amigo, vamos conversar, é isso, eu penso isso, penso isso aqui é. Eu, é basicamente isso. É basicamente, pô, filme. vai até parar ali, mas eu quero falar, tipo. Voltando ao assunto aqui, falando de treta, tipo, pô, igual, há, há pouco tempo atrás agora, a gente teve uma, uma parada que eu falei, não, eu vou trocar ideia com o Fabrício, porque, pô, o cara é meu amigo e eu acho que, se eu sou amigo dele, eu tenho que falar com ele, eu não vou falar uhum. com ninguém, eu vou falar com ele, direto com ele. Fui e falei com você o que eu achei que aconteceu. Você me falou que você achou. Ainda foi uma divergência e, de. E acabou, de, de, mano. De... E acabou ali e vamos continuar, vamos meter o pé no. no Trump, isso é porque é isso. a gente. Porque, cara, a amizade ela é muito maior do que o dinheiro. Do que o que a gente pode ganhar com um certo tipo de com coisa. Com certeza. Tem coisa que é melhor a gente. Se a gente for perder a amizade, é melhor a gente nem fazer. É. Você tá entendendo? Então, assim, é. Tanto é o exemplo daquele trampo que até hoje eu não desenrolei ele. Uhum. Entendeu? Não desenvolver, desenvolvia, mas essa parada de música que eu tô falando, cara, é assim. É... eu desde o início procurei trabalhar, trabalhar, e sem olhar pro lado, bicho. Sem olhar pro lado. No começo, quando eu tava começando, eu, eu ainda bati aquela, aquele sentimento. Caraca, velho, o cara fez, o cara estourou, alguém tá assim, alguém tá assado. Porra, mas hoje não, eu não tenho mais essa preocupação. Igual antigamente, porra, quando eu comecei, é, um contratante ia contratar, porra, mas você tem público? Porra, eu perguntava, mané, você tem público? Porra, você não você tem público, tem uns... Bixa, você... Bicha, eu tocava com a pastinha, mané, como que eu ia ter público? Porra, eu tocava com a pastinha, eu vim da igreja, porra, da época da igreja. Então, assim, é. Não tinha, porra. De você tocava público. com a pastinha, como assim? Eu tocava, pô. Porra na, porra, na época eu tocava com pastinha com folha imprimida de música, pô. Ah, você não tinha as músicas na cabeça. Não, porque eu, eu vim da igreja, pô. Ah, aí, você não conhecia. É, não, eu sabia das músicas, porque a gente é música e mesmo assim, as músicas. Todos os tipos de música estão aí. Estão aí no, na, na, na, com, com a globalização, com a internet, tá tudo aí mesmo quem é da igreja sabe, eu já ouviu Jennifer, pô, por exemplo, uhum. porque tá aí, tá aí ao redor, então não tem como, independente, que, ou a mesma coisa, se você não é da igreja, e já ouviu um Eli Soares cantando, uma uhum. música dele, ou um André Valadão, independente, entendeu, então assim, tava, as coisas estavam aí, então assim, eu tocava com o e tudo mais, e, e, e era assim, tinha aquela insegurança, até onde que eu pensei, quando eu comecei foi assim, eu falei assim, porra, eu já não sou bom em porra nenhuma de música, assim, é... Eu tô falando assim, a gente fazia um casamento já, mesmo na época da igreja, a gente fazia casamento, fazia velório, mané. Você fazia velório? Velório, bicho. E, porra, Mas você eu... tocava música no velório? Veló... Meu, meu, O, o tio, nosso tio, meu da minha mulher, ele faleceu de Covid, tem um mês mais ou menos. E eu levei o violão lá e a gente cantou um ovo lá, cara. E assim, cantamos umas músicas lá e, assim, é, é, parece que não, mas é um momento, é, cara, que a música entra com conforto sobrenatural, moleque. A música, ela faz coisas que as pessoas não imaginam. Sobrenatural. Né, então, assim, já cantei muito em velório, moleque. E se me chamar o... Eu... Fih, já cantei em velório, em barzinho, em lugar bonito, lugar feio, e, o, e lugar cheio, lugar vazio. E o sentimento, mané, é o mesmo, o um mesmo. Mesmo, mesmo. Tanto é que na primeira vez que eu toquei com a Mari, que a Mari me chamou para fazer o carnaval com ela. Porra, foi... Porra, gente... mais de gente, cara. Aham. Uhum. Mais de Lá gente. você lembra? A te fez... Lembra? E você tava nesse primeiro que uhum. eu Foi o primeiro showzão que eu fiz, assim. A Mari já fazia, já, e tipo eu assim... Eu pensei que você já tinha uma puta experiência. Mas não, mas a, a alegria e a entrega foi a mesma. A mesma, a mesma. Tipo, é um... Hoje eu vou tocar. Se for onde que eu for tocar, entrega, a alegria vai ser a mesma. Porque aquilo me faz bem, entendeu? Uhum. Me faz bem assim. E aí, galera, eu fico até com medo. Eu, eu falo pra galera, às vezes, quando o show for meu sozinho, o meu nome na parada, talvez me dê frio na barriga. Mas é igual o dia do show lá. Começou o show, acabou. A galera já tá ali, foda-se. Aí já passou das dores de cabeça, de certa forma, né? que lá uhum. teve uns problemas e tudo mais, mas, mas no final... Vai tudo dar certo Mas é isso, cara Então, assim é, é... Três anos Comecei que com três anos Peguei o lance da Pachinha Já não sabia muita coisa Eu acho que isso também foi Porra, foi foda Eu não sabia Muito da, é, das músicas Assim, o que os outros ia gostar Tinha um medo, Isão Um cagaço, moleque De nem eu pedir música E você não sabia É, porra, não sabia Aí, que que eu peguei e fiz? Quando eu montei o repertório Eu acho que eu fui muito inteligente muito inteligente. E assim, é Deus também vai é abençoando a gente. Não é só da nossa inteligência, nossa sagacidade. Que às vezes a gente acha que é o pica-barra fodão é. de muita coisa, e não é? Às vezes Deus tá dando a moral pra nós ali. Assim, aí Deus fala assim, sabe de nada, meu filho. Eu que te dei essa moral aí. Eu que fiz isso pra você. <risos> é, Se não fosse eu é, em casa. Pô, sabe foi, negócio, pô. esse lance aí. Outro, outro momento eu poderia falar assim, foi sorte de ter dado o sol lá no show, mano, foi ah. sorte. Eu já sabia desde o início, que era Deus que fez, mano. Deus mesmo, de, de, porque a gente tá trabalhando, cara. A galera não vê muita coisa, mas é um trabalho. E você fazer um trabalho, investir um dinheiro, investir tempo, investir pessoas, é, é um sonho, porra. Deus, cara, Deus conhece o sonho de cada um, bicho. Deus sabe a vontade, o objetivo de cada um. Às vezes, pra mim, Zão... É, aquele ventilador ali não é porra nenhuma. Uma outra pessoa, o nego tá com o sonho de comprar um ventilador, mané. E às vezes quando acontece, a pessoa agradece, negócio acha que é pouco. Mas não é, é o sonho daquela pessoa. E Deus sabe o quanto aquilo é importa para ela. Certo. A importância das coisas para cada um é diferente. Igual você falou, o lance da pipoca. para cada um é diferente. Então, no começo eu pensava... Ah, deixa eu falar o lance da parada do repertório. Aí, cara, acho que o que me ajudou que aí eu pensei assim... Cara... Quem que me vem bem na cabeça? Vamos por um exemplo. Na noite, o nego vai querer ouvir o quê? Pô, Roberto Carlos. Aí eu falei assim, cara, eu tenho que tirar cinco músicas do Roberto Carlos. Aí dentro dessas cinco, cinco músicas, eu vou tirar qualquer música? Não, eu vou primeiro pensar. Eu já pensei nas cinco, eu dou até o Esse conselho ninguém dá também, eu vou dar para vocês. Já dei para amigos meus começaram na música, não vou citar nem nomes também. Mas é que serviu muito. Esse conselhos ninguém dá para você que quer começar na noite. Pensei em cinco músicas no meu caso. Quais são as cinco músicas que eu, que eu já tenho mais ou menos a melodia na cabeça? Essas. De javin. Pede Djavan pra caralho. Quais as cinco músicas do Djavan que, primeiro que já vem na sua cabeça? Não é que você vai ter que aprender, senão fica muita coisa pra você aprender. É o que já soa na sua cabeça. Então você vai vendo e vai separando. Cinco músicas do Rapa. Cinco músicas disso. Então acabei fazendo um, um, um, um. Hoje, no meu show, é um misturado do caralho. Então Minha rola foda, tudo, né? rola um, rola tudo bicho, tudo, pisadinha, hoje rola pisadinha, rola sertanejo, rola xé, funk, pagode, e foda-se, desculpa, e <risos> foda-se, é o é, que é, é, eu batendo já, mano. Tá batendo. Ah. E foda-se, rola tudo e é isso aí, então assim, cara, eu é metia cara é pra fazer. Não tinha um público hoje, igual você falou aí, a galera já te conhece um tanto, me conhece um tanto, mas assim, é, eu não me, me sinto conhecido assim, hum. eu tô ainda caminhando, cara, eu tô caminhando e, e eu decidi que a gente vai, vai trabalhar não pra ser fodão, mas vai trabalhar porque é, é a busca de um sonho. A gente quer crescer. Todo mundo quer crescer na sua profissão. É. Todo mundo quer se desenvolver, não tem quem não quer. Se você não quer, filho, é porque isso aí não é seu sonho. É, exato. Simples Mas assim. Acho que todo mundo que começa algo que investe bem ali do seu, do seu tempo, da sua força ali naquilo, tem que estar com esse pensamento todo. Porque se o cara tiver... Ah, não, tô aqui só para passar um tempo, pô. Porque não é o sonho, não é o sonho, Zão. E, e, e na música, você vai me entender muito bem isso. Tanto na música, que é o meu trabalho hoje, quanto no seu trabalho hoje, que é produzir, é trabalhar no ramo audiovisual, é, você é a sua empresa hoje. Você Exato. não é mais um CLT. É. Você é a sua empresa, então você não está não satisfeito com o que você tem. Você não está satisfeito em ganhar mil reais, sei lá, dez mil reais. Você sempre quer desenvolver. Não é para ganhar mais em primeiro lugar. Uhum. É pra fazer melhor e pelo sonho que você tem de alcançar. Exato. E aí foi o um lance que você falou ali, foi a mesma frase que você usou ali, do lance do YouTube. Uhum. É consequência. Ao mesmo tempo, igual a gente fez o show, ao mesmo tempo que a gente faz o show e vai fazendo outras coisas, o valor vai sendo agregado no trabalho. Exato. E o retorno disso é consequência. Eu acho assim, eu acho que a, a maioria da galera que trampa muito por amor, a gente trampa mais por reconhecimento. O resto que vem, reconhecimento. tipo, conhecimento. Ah, ah, vai vir dinheiro, vai vir fama, vai vir não sei o que. Isso, tudo que vem é a consequência do reconhecimento. E, e assim, e, e é o lance que, que a gente começou a conversa. Cara, depois nego vai ter cara de pau de falar que foi sorte. Foi sorte. Tá entendendo? Nego vai ter cara de pau de falar foi assim: sorte. caralho, aquele gordinho ali, filha da puta. Ele, porra, deu uma sorte na foi vida. Sorte, Mas, cara, <risos> nego não vê igual hoje. A gente tá aqui gravando, daqui a pouco eu vou tocar. Amanhã, hoje é que dia? Faça chuva ou faça sol. Não, hoje é que dia? Que é hoje? Hoje é quinta. Quinta. É, estamos aqui. Já fiz um monte de coisa hoje, aí vamos, estamos aqui gravando. Vou tocar à noite, amanhã é sexta vou fazer uma festa. Vou fazer umas paradas de dia, vou fazer uma festa no sábado. Já acordo cedo, faço uma festa de tarde, vou tocar à noite. No domingo a gente vai vai tocar no Rio. Vai tocar no Rio e tentar ainda fazer uma participação em outra festa ainda. Amém. Então tipo assim, Cara, pra segunda, já ir gravar, entendeu? É, no estúdio, ficar lá, não sei até que horas, porque estúdio é assim, entendeu? Então, assim, aí isso aí é uma rotina, mano, que é normal na nossa vida. É. Tá até menos ainda por causa do decreto na nossa cidade hoje, que é até 10 horas música, mas é uma rotina do músico é normal. Então, é uma frase do Silvio Santos que não sai da minha cabeça, bicho. Não sai da minha cabeça. Um videozinho dele, tem um videozinho dele no, no YouTube, no Instagram, que ele de terno, ele abre assim, ele fala assim, é 10% é inspiração, aí ele abre o terno todo molhado, 90% é transpiração. Então, 10% é sonho, cara, sonho. 90% é você trabalhar, molhar a camisa para aquele sonho acontecer. Foda. Você tá entendendo? Então assim, caralho, ó, não sai da minha cabeça. Toda vez que eu toco, dor de mim, sou... Porra, eu já sou gordo também, né? <risos> já sou fácil. Fufu. Mas, cara, todas as vezes... É, eu lembro disso, 90% transpiração. Não é 90% sol. Isso aí, rapaziada. Tivemos mais um corte daquilo no meio do assunto. Uhum. Nem lembro onde que a gente parou. Mas, lembrando a vocês, pra ir aí na descrição, ir no comentário, se inscrever no canal, ligar a sineta. Valeu, rapaziada e não deixe de ir lá no Instagram do amigo que tá aí na descrição, uh, acho que a gente tava mesmo, chama, você lembra pai. mais ou menos? Cara, eu acho ah, do lance que eu te falei, é trabalho, cara. Trabalho, trabalho e trabalho. Não tem outro jeito. É quando em falar comigo assim, cara, você, você compra big, é. quer comprar um big sorte e tal. Bom, velho, eu não compro nada disso, não é nem porque eu eu sei que eu vou conquistar meu um milhão. Não só o meu milhão, meus milhões, uhum. mas vai ser através do trabalho. Porque é, é, meu, eu, meu pai, cara, ele, ele, ele... Porra, já cansei de pegar. Meu pai era muito fã de, minha, de telecena de uhum. Silvio Santos, lembra? Teve vez, cara, que meu pai tinha, mano, umas 30. Aí meu irmão, ele botava meu irmão pra raspar, tá ligado? Uhum. Meu pai também não ganhou por falta de sorte, mesmo, porque ele já comprou muito, mano. E a gente raspava aquilo ali, porra, até 5, 10, você ficava com esperança depois, mané. Certo. Você raspava, já sabia que não ia dar porra nenhuma. Não que já tive pessoas, no meu bairro tem pessoas que já, tem parentes que já ganharam, já. Mas é, eu já acredito no trabalho. Trabalho. Porque eu não vou depender de, de sorte, cara, na minha vida. Vou depender de trabalho, vou depender de mim. Exato. Tá entendendo, mano? Exato. Então, assim, por isso que eu falo, é trabalho. Então, tô focando nisso. Tanto é que esse projeto é isso esse é o primeiro, não é para ser, é ser nem se tornar o perfeito, embora eu acho que ficou muito legal, ficou muito maneiro, assim, ficou a estética, a galera reunida, a vibe, ficou muito maneiro. E tu vai jogar ele em tudo, vai jogar ele no Spotify? Tudo, tudo, cara, é, tudo, tudo, tudo. Spotify, YouTube, Facebook, vai ser tudo que tiver de, isso aí vai assim, e também pra gente ir aprendendo. A, a botar a cara nas plataformas digitais. Mas, cara, cara, eu, real, real, não eu, usa acho atenção, que é a, mas é. eu acho que a fórmula, a fórmula do da gente ficar bem com o nosso trabalho hoje é botando a cara nas plataformas digitais. Pô, hoje eu fui olhar o meu, o meu Spotify o, lá na Oni RPM e tipo, um bagulho que no YouTube demorou em cinco anos, a Oni, em menos de seis meses, ela já te mostra algum resultado, hein, entendeu? Uhum. Então é aquilo, se você postar, se a galera pegar, botar a cara, mano, a, na sua concepção, eu não sei como é que é, mas na minha, por mais que o Trump não esteja 100%, se o Trump tiver, eu acho que é a mesma coisa que você falou do, do uhum. início. Porque, às vezes, na área de, da, da música, se a música não tiver... Equalizadinha, masterizadinha, não sei o quê. A galera quer botar um defeito A mano, acho que a massa podia estar um pouco melhor. Isso, é porque a gente olha as coisas, a gente tem que olhar as coisas. Tudo na vida a gente tem que olhar pela visão geral. Se a gente olha só com um olhar, a gente não faz. Porra nenhuma. Exato. Entendeu? Você, você, você é um cara do, do, do vídeo, do visual. Uhum. Então, às vezes, às vezes, o seu olhar criterioso, de filmes. Às vezes eu não faria nem, às vezes um podcast desse, com um olhar criterioso. Mas você não tá olhando só pelo um olhar, você tá olhando pelo eu seu sonho vendo? em geral e começando a botar em prática ele. Exato. Cara, eu tenho que falar essa... essa... Hoje, a amiga, amiga nossa, a dançarina, ela postou no, no Instagram dela. E, assim, uma frase, cara, é... é... Eu vou ter que ler essa frase aqui Porque foi, assim, resumiu Resumiu Eu mandei a foto para ela do show E ela foi e escreveu isso aqui, cara E assim, cara Depois, você não vai Às vezes você não pega tudo de cara do, do tamanho dessa frase, mas você volta o vídeo E ouve de novo Ela escreveu assim, desse jeito aqui ó. Sem sonhos A vida não tem brilho Ponto Sem sonhos a vida não tem brilho, ponto Sem meta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 Melhor errar por tentar do que errar por omitir. Então, cara, foda. Foda. Falou tudo. Me, uh, nego, igual assim. Nego me criticou ainda. Pouco tempo ainda. Hoje mesmo. Porra, não era pra você ter feito desse jeito. Cara, mas eu fiz. Não, não, não Mas eu fiz. Você tá entendendo? Porque você olha o áudio na questão técnica, lógico que não era pra ser desse jeito. A gente já sabe disso. Entendeu? Não é que a gente é leigo e não sabe. A gente sabe disso. Mas a gente tá trabalhando de outra... Tipo assim, é o que eu penso, cara. é Nem sempre, nem todo mundo. Eu tô falando isso aí porque é a realidade, cara. Às vezes o nego vai falar assim... Não, pô, pra fazer uma parada, você tem que ser assim e tudo mais. É, beleza, beleza. Eu concordo com você. Mas também... é e aí? Aí é. você tem condição de fazer. Mas e outras pessoas que não tem? Eu não tenho. De fazer uma parada 100% pica da galáxias. Se eu for falar... Hoje, um DVD, você fazer um DVD em Goiânia, em Goiânia, um sertanejo em Goiânia, uma média aí, você vai gastar pra fazer um sertanejo maneiro e, e assim, de um porte menor, é 300 mil reais, meu chegado. É. 300 mil reais. A gente, vamos falar sério, então? Quer fazer uma parada maneira? Pra começar, 300 mil. Pá. Vai fazer um DVD da pegada que o Cristiano Anaújo fez na época. Pô, o DVD do Cristiano Anaújo, é de todas as histórias que a gente ouve e tudo mais, que é contada a mesma coisa, tanto tá do empresário dele quanto de outras pessoas, o DVD ficou faltando o dinheiro que ele vendeu. Um, ele tinha um estilo que o Felipe era hoje bateu, bateu na época do DVD com a porra Caramba. do estilo. Tá ligado? Então, assim, era parte... Ele ficou devendo ainda a parte do DVD. Ele ia vender o é, carro. É, vendeu o carro. Então, assim... É, quem conhece a história do sertanejo se Cristiano Araújo sabe dessa parada. Então, assim, cara, se você quer fazer uma parada maneira, é isso aí. E aí? Aí você vai ter. Isso aí é, a... é só uma pequena parte do que ficou faltando, que foi um carro um carro. Que ficou faltando, fora outra parte. Uhum. Então, assim, você tem isso pra desembolsar, pra fazer? Não tem. E se a gente for é olhar outra, outras tem. situações aí, teve gente aí do, do, da música popular brasileira que vendeu casa pra fazer um show. Pra cair na, na cara. Hoje a gente tem a internet, cara. De graça pra todo mundo. Então, é. a gente, o que a gente tem que fazer? O nosso papel é gerar conteúdo. Eu quis gerar um conteúdo com uma qualidade um pouco melhor. Até então, que a gente fez um show com uma qualidade melhor, galera bonita. para dar maneira. Dá pra fazer do jeito. E poderia fazer do jeito? Poderia sim. Mas não foi, porra. Foi do jeito que eu fiz e foda-se. Aí, pega Liga? nosso gelo. Pode pôr na mesa. Aqui dá, dá um, aqui, um. oi boa, pra que... câmera. Já, nem sempre. <risos> e acabou aqui já? Cara, exato, cara, exato e é Exatamente isso que você falou É exatamente o, o que acontece comigo O que aconteceu comigo aqui no, no podcast Eu queria ter feito podcast no Alvivão Queria que fosse com, com quatro ou cinco câmeras igual os caras costumam gravar. Uhum. Queria que fosse mais... Ah, vou botar de dois em dois convidados, vou, vou ter mais gente aqui comigo apresentando, tal. Mas isso tudo, eu fiquei enrolando ainda. Eu acho que o primeiro podcast que eu pensei em fazer foi no meio da pandemia do ano passado, então foi, no, foi bem no meio do ano mesmo. Eu fiz uns testes, fiz uns testes com, com o DJ RDS, meu mano é RDS. Me ajudou a fazer vários testes. Na época, a gente tava com a mesa improvisada. A gente pegou esse pallet, que era a parte do palco que tinha ali, botamos em cima daquela outra mesa ali, ó... Botou. E pra, virar essa, pra virar uma mesa. Aí, no meio do podcast, mesa caiu. Nossa, que eu tudo... Não tinha microfone direito. Aí eu falei, não, cara, isso tem que ficar melhor, tá muito ruim. Tá, tá, tá muito, muito ruim. ruim. <risos> Não tá nem ruim que tá dá pra muito, entender, tá eu, a mesa caindo, tá muito doido. Aí o, o RDS veio aqui, fez essa mesa aqui pra mim, tipo, ele pegou o palco e já era, desmontamos um outro pallet que tinha ali, fizemos aqui de, de a, os pés da mesa, e, e mesmo assim, ainda depois disso, eu fiquei mais uns dois meses aguardando pra fazer... Porque de início eu ia fazer alguns vídeos com o RDS, mas aí não dá para ele colar sempre. Uhum. Aí eu tava meio nessa, deu faço sozinho, não faço sozinho, faço sozinho, faço sozinho. Aí acabou que eu comecei a, a fazer sozinho, mas aí eu comecei fazendo um com o Biel, que ele veio gravar um som. Falei, mano, acabou. vamos gravar um podcast? Ele, vamos, de zoeira. Só para nós, não vamos postar, não. A gente gravou e ele achou que ficou tão bom. Vamos, posta, posta. Postamos. Deu uma repercussão boa, que é um podcast que a gente nem divulgou. A gente não fez nenhuma divulgação nele, a gente só postou e divulgou assim no WhatsApp, no <coughs> Stories, umas duas vezes só. E ele já deu aí quase 500 visualizações. Falei, pô, meus, meus reacts que eu posto, tá dando cento e pouco? Que produz pra caramba, que gasta tempo. É, caramba. e eu dando minha vida pra uhum. react e dando cento e pouco views. Então, pô, o podcast que a gente nem se forçou tanto, deu quase 500 então vou, vou fazer mais e daí uma coisa que, que que me trouxe a fazer mais podcast é investir mais que eu fiz aquele meio que de sacanagem falei ah quando der na telha eu faço outro não é uma coisa que eu vou uhum. focar para ficar fazendo toda semana quando der na telha tiverem alguém aí de bobeira a gente faz um podcast e daí o, o big o big uhum. foi me falou pô eu vi lá que ele tava montando um podcast. Aí eu fui e falei, pô, mano, maneiro tá fazendo um podcast aí. Aí ele veio, pô, um bagulho foi surpreendente Você pra dele mim. agora. Foi um bagulho Muito foi surpreendente Muito maneiro pra dele. Mim. Ele, ele chegou pra mim e falou, pô, mano, eu montei meu podcast por parte do seu. Porque eu vi o seu, eu, eu achei maneiraça e eu montei o meu inspirado no seu. Aí ele, pô, porque, por também que, também que você parou? Eu falei, não, mano, eu não parei. Aí é que ele falou, não, mano, então... Cai de cara, mano. Bagulho uhum. maneiro. E eu não tava com essa mentalidade que é. E tanto que, é que você que fez, né? Fez. O Big tá fazendo agora. Começou, fez com a Bud. Foi maneiraço. Eu achei muito maneiro. Já vai sair mais um agora dia 17. Só esqueci quem. É então, rapaziada, estamos encaminhando aqui pro nosso bloco final. Como vocês sabem, nosso podcast é um podcast gravado. E todo mundo já tá cansado de ouvir eu falar pra você aí na descrição. Vai lá, dá aquela moral. Vai lá, se inscreve no canal, dá aquela likezada, manda para o seu amigo que curte um podcast. E lembrando que aqui o meu podcast ele vai passar a ter o cortes desse meu podcast que podcast Resenha do Izão. E o cortes eu não vou criar um outro canal, eu simplesmente vou fazer uma playlist aqui nesse canal mesmo, onde vocês vão entrar lá e vai ter todos os cortes. Valeu! Show. E estamos aqui no nosso slot final. Fabrício tem um show, né, Fabrício? Então, tocar agora. Tá na correria. Agora, mano. Assim, cara, é. Agradeço mais estar aqui. É, o ah, que eu queria complementar. Foi que a cada, toda semana, cada um, dois dias, eu vejo uma. Parece que a Beyoncé gravou isso aí para a galera, cara. Parece não? Ela fez isso. E ela fala assim. É... Depois, se vocês quando vocês verem a Beyoncé falando alguma coisa no Instagram, vocês param pra ver. Aí ela fala assim, é... Já me chamaram de burra, já me chamaram, falaram pra mim que, eu, que aquilo não era pra mim, já falaram pra mim que, que, que eu não ia conseguir tal coisa, que eu não ia, não ia ser, que eu era ruim demais... Sabe, e, e, e teve uma vez Que ela falou assim, teve um desses vídeos que ela fala assim É motivacional mesmo que ela uhum. fala Dela mesmo, dando exemplo dela E ela fala assim é, Eu já ganhei é, Como é que é? 28 M's, Grêmis uhum. Porra, já ganhou, eu falo os prêmios Tudo que ela, um monte de prêmio fodão Que ela já ganhou, tipo assim Vou dar um exemplo dos números mais ou menos que eu lembro Ela ganhou 28 Grêmis, por exemplo Mas é, já foi rejeitada Em 48 concursos Tipo assim. Tá entendendo, mano? Uhum. É, olha lá, acho no YouTube esse vídeo aí, você vai ter uma noção. Mas é o exemplo. Ela já mais foi rejeitada do que foi aceita. Doideira. Mas nesse que ela já foi aceita, já. Olha só, imagina se ela tivesse desistido, mano. Às vezes a gente não ganha o melhor concurso. A gente não ganha o, o, o, o. É o mais legal da cidade. Às vezes a gente não o mais fodão. Às vezes a gente tira é um monte de coisa, como que é e realmente a maioria das pessoas às vezes não é, um, não é o melhor naquilo lá. Mas só que o, a constância, o Diego, Diego Rosa, o personal que fala isso. Salve, salve time Diego Rosa. É, a constância faz a diferença. Constância. Então, assim, se você continuar fazendo o que você está fazendo, procurando aprimorar, se eu continuar fazendo o que eu tô fazendo, procurando aprimorar. E, e se vocês estão assistindo, continuarem fazendo o que vocês estão fazendo, mesmo que errado, bicho, continuar, a constância vai trazer o resultado. Você pode ser rejeitado hoje, você pode estar tá desagradando hoje, pode estar tá fazendo a pior bosta hoje, mas só que você está fazendo. É isso. Faz a diferença. Você está fazendo e isso faz a diferença. Depois o nego vai falar para você. Lembra disso. Hoje eu tô, fa tô falando pra gente, Izão. tô falando isso pra gente já do futuro. Exato. Você tá entendendo? Tô falando pro Fabrício do futuro, pro do futuro. O vai falar que foi sorte, moleque. A gente tá aqui pra falar do Fabrício do passado, pro do passado. Não foi sorte não, bebê. A gente trabalhou foi trabalho, pra caralho. Foi Deus ali e foi trabalho pra caralho. Trabalho, trabalho e... e, e... Sonho, cara, sonho é fé, porra. Você não tá vendo sonho. E, você, e eu sempre falei isso. Você é do tamanho dos seus sonhos, porra. Você é do tamanho dos seus sonhos. Nada menos do que isso. Exato. Nada menos que isso. Os outros podem falar que você é um merda. Você é do tamanho dos seus sonhos. Se você tá sonhando, é igual a frase que eu falei. Volta o vídeo lá e assiste lá. Uhum. Se você cumprir suas metas de sonho, tem sonho. Porque sem sonho não tem brilho na vida. E, e, e, e, e caminha ali, bicho, não tem erro. Pode ter certeza que você... Caralho, vai, chegar, vai lá. chegar lá, moleque. Isso, amém. Hoje o conversa hoje amém. tá profundo, hein? Oh, Na pare. parece aqui a gente Nem... eu, eu imaginei vários cortes aqui, vários cortes com aquela música motivacional no final. <risos> o rock subindo a escadinha. É, <risos> E vai bombar no Reels, isso né? daí vai pro Reels, com certeza, muita coisa. Não aí. foi aquele papo muito louco que a gente tem, né? Bebendo muito louco. É, eu achei que a gente ia ficar doidão e ia falar um monte de merda, mas só foi papo reto. Tô reto e cabeça, né? Cara? É, ué, papo tô, reto, inspirado, foi... tô inspirado, tô inspirado hoje esse hoje dia, hoje tô inspirado. Está, foi maneiro. Rapaziadinha, hoje a, o nosso papo vai ficando por aqui. O amigo Fabrício tem um showzinho agora, graças a Deus. Graças a Deus. E... Fabrício, deixa aí já suas redes sociais de novo. Fabrício Nascimento. divulgação se você quiser falar dos seus patrocinadores. Fabrício se Nascimento Facebook, Fabrício Nascimento Instagram, Fá Underline Nascimento. Cara, de patrocínio, Chaute é, Entretenimento, tem que falar. Lógico. Ash Baixo Peria, Volta Redonda, Esquina do Pão, lá no, lá no, na, na, no Aeroclube, Esquina do Pão, Mercearia. Guiricema, material de construção. Suede, espaço Suede lindo, foda demais. Porra, tem que agradecer demais a Suede, que são pessoas maravilhosas. Pedro Henrique Neves, fotografia também, é um moleque brabo Bravo. demais. Nossa, brabo demais. Só pessoa fora. Time Diego Rosa, time, time Diego Rosa, é, personal training, cara foda demais. Só mandar mensagem, que ele faz o atendimento pra você e monta o cronograma, dieta, protocolo, Mania. tudo pro. pro, pro... O aplicativo, cara, uhum. maneiro demais. E é isso, cara. é Azalanche, tem que falar do Azalanche, que o Azalanche é foda. Mamute, Pinheiral, também são os caras foda demais e... São pessoas que eu nunca vou esquecer na vida. É se eu esquecer alguém, me perdoa, é, se eu não, não falou, lembro de tudo na correria. Você não falou do seu principal patrocínio, né? Qual? Fala, <risos> Izão Fins o Isão tá comigo, porra. Desde quando eu já me entendo tá de vendo, gente tá Fazendo vendo. tudo pra gente, fazendo a louco Vai sair agora, é, se Deus quiser Mês que vem no máximo make Vai sair, oi? Make -off vai sair o make-off Já em breve, se Deus quiser, semana na próxima semana Já sai essa parada é, Vai ser o Fabrício Nascimento Pool Party, Que vai ficar brabo, maneiro, aquela brabo. festa na piscina De respeito E em breve, moleque, segura nós Que nós tá estamos voa, voando vizinha. Baixo <risos> Tão baixo, então moleque. vamos que vamos. vamos, que vamos. Obrigado demais. Tamo junto, galera. Aquele abraço. Beijo no coração. Parceiro. Papai ama, tá? Valeu por ter brotado. Que isso, mano. Até Obrigado, a próxima. Tá? Rapaziadinha, se inscreve no canal, deixa comentário, like, isada, manda pro amigo, aqueles papos. E fui!